Olá, queridos! Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Sextou para vocês? Para mim não sextou ainda não. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que é uma coisa recorrente nos últimos quase 15 anos que eu atuo na área comercial. Eu quero falar com vocês hoje sobre valor. Mas, eu acho que o que eu vou colocar aqui para vocês, não tem uma relação direta com a área de vendas. Sim, serve para a área de vendas, mas não é necessariamente algo que só serve na área de vendas. Eu acho que serve, serve para a vida. A gente tem um comportamento quase instintivo de achar que o que é valor para a gente é valor para todos. Algumas vezes isso é a manifestação de um comportamento potencialmente egoísta, talvez não consciente, mas eu acho que é um pouco de egocentrismo a gente achar que aquilo que a gente considera valor é valor para as outras pessoas. E eu encontro esse tipo de comportamento muito comum na área comercial e na percepção de valor das empresas, das instituições. As empresas colocam produtos e serviços no mercado baseada baseados naquilo que elas percebem como sendo valor para os seus clientes. Então, é muito raro Perceber essas instituições e as pessoas que atuam nessas instituições considerando o que de fato é a realidade, que a percepção de valor ela está na verdade na ponta que recebe. A ponta que recebe um produto, um serviço, uma ação da nossa parte, ela é a ponta, ela é a entidade. Muitas vezes o ser humano, que está do outro lado da relação, ela é a pessoa capaz de julgar se aquilo, de fato, tem valor ou não. Porque essa consideração de valor, essa percepção de valor e essa expectativa de valor está na, tá na cabeça de quem recebe. Então, percebam como essa questão ela pode potencialmente mudar a atuação das pessoas e das empresas. Porque quando a gente assume que essa percep a percepção de valor ela não é nossa, a percepção de valor ela está na ponta que recebe, várias outras considerações podem ser feitas também. Quando a gente parte do princípio que o processo de escolha e de tomada de decisão por mais que a sociedade e o nosso lado profissional institua que isso é um processo racional e que exista um esforço das instituições para que esse processo seja racional, no fundo, é impossível dissociar a emoção do processo de decisão. E a forma que a gente tem de reconhecer as emoções dos outros é através da compreensão e da empatia. E eu estou falando isso para vocês hoje, para que vocês percebam a relação entre valor, emoção e empatia. Se a percepção de valor está na ponta que recebe, se o processo de decisão e de avaliação desse valor passa pelas emoções dos outros, e a forma como a gente consegue perceber a emoção dos outros é através da empatia e talvez com uma boa dose de inteligência social e emocional. Vejam como essas coisas estão intimamente relacionadas. Se a gente não estabelece relacionamentos empáticos, a gente não estabelece também uma forma de comunicação capaz de permitir a percepção das emoções mutuamente. Se a gente não consegue fazer essa percepção, dificilmente a gente consegue também perceber o que é valor para o outro. Eu quero finalizar esse vídeo colocando uma consideração para vocês, para vocês pensarem, tá? O que eu estou falando aqui não é lei, não está escrito na pedra, e eu nem fiz gelteiro para esse vídeo. Mas existe um conceito colocado como conceito de ouro, é, isso é bastante relatado, principalmente se a gente considerar algumas questões religiosas, mas é um ditado que diz mais ou menos o seguinte, não faça para os outros aquilo que, não, que você não gostaria que fizessem com você, ou de outra forma, faça aos outros aquilo que gostariam que fizessem com você. Seguindo a mesma linha de raciocínio do argumento que eu usei agora há pouco, eu, eu particularmente acho esse um pensamento um pouco egoísta. Porque quando a gente faz uma afirmação dessas, a gente parte do princípio, do princípio de que o que a gente não gosta, ou do que a gente gosta, é aquilo que o próximo gosta, é aquilo que o próximo não gosta. Eu acho muito mais adequado a gente considerar a seguinte proposição Faça aos outros aquilo que eles gostariam Que a gente fizesse com eles E talvez as pessoas não pratiquem isso No, seus dia, no, no seu dia a dia Porque isso adiciona uma camada De desafio Que é justamente a necessidade do estabelecimento da empatia e do reconhecimento das emoções dos outros. Eu estou pensando em fazer um vídeo, provavelmente o próximo, sobre inteligência emocional, mas não do jeito que vocês estão acostumados a, a ouvir, principalmente nos argumentos relacionados à autoajuda. Muito mais no sentido de que... Inteligência emocional também é a gente ter a capacidade de reconhecer e interagir adequadamente com as emoções dos outros. Eu gosto de pensar que é impossível a gente controlar as nossas emoções. As emoções são, são reações neurofisiológicas do nosso corpo a estímulos. E isso nos serviu muito bem ao longo dos últimos, das últimas dezenas, talvez centenas de milhares de, de anos de evolução. E é um mecanismo, é um mecanismo que o ser humano tem e que outros animais também têm. Mas o fato é que é através desse mecanismo que a gente se protegeu de muitas ameaças no passado. Esse mecanismo, se a gente pensar direitinho, ele nos afasta daquilo que é considerado ameaça, e ele nos aproxima daquilo que nos beneficia. De uma forma bem primitiva, é basicamente isso. Então, ah, sem a gente considerar aquilo que é ameaça, aquilo que é benéfico na percepção das emoções dos outros, a probabilidade de a gente entender o que é valor para o outro é muito pequena. Então, isso, essa reflexão que eu tenho. A, a propor para vocês hoje, nessa sexta-feira. Percepção de valor está na ponta que recebe. Partamos do princípio de que aquilo que a gente considera valor, não é necessariamente valor para a pessoa que está na nossa frente. Então, permita-se ser mais compreensivo e entender as emoções dos outros. Eu não gosto do conceito de inteligência emocional como apenas o reconhecimento das nossas emoções e dos outros e o controle dessas emoções. A gente não controla as emoções. O máximo que a gente pode fazer é adequar um pouco como a gente reage a essas emoções. E se todos nós seres humanos, estamos sujeitos a esse mecanismo emocional? Perceba o ambiente, os sistemas aos quais você pertence, principalmente no seu sistema profissional. Você se sente confortável em demonstrar emoções nesses sistemas? Você tem a liberdade, por exemplo, no seu no seu desempenho profissional, com seus amigos, de mostrar como você está se sentindo, ou a cultura desses sistemas, do seu sistema profissional, por exemplo, é uma cultura que inibe as emoções. Se for o caso, eu faço uma pergunta na sequência. Isso te deixa seguro ou inseguro? Gente, um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência e um excelente fim de semana.